just Hoje eu vou falar pra vocês sobre roupas Ava, Ava. A, Nem tá no título, né? Ok? Falando em roupa, tô vendo esse casaco aqui, ó. Encontrei uma leitorinha e falei assim Que casaco lindo! Ah, presta! Ela tirou o casaco e falou assim Tá bom, me devolve na semana que vem E aqui estou com ele, maravilhosa Você vou devolver semana que vem? Ah, nunca se sabe <risos> Isso porque roupas estilosas são muito difíceis de encontrar Mas os seus problemas acabaram Porque hoje eu vou mostrar pra vocês algumas coisas Que estão tipo, assim depois de ver esse vídeo, você será uma nova pessoa no mundo fashion. Olha, gente, eu também sou estiloso. Olha meu casaquinho. Quer outro vídeo de customização de roupa? Já sabe o que fazer, né? Não preciso nem falar. Não preciso nem falar. Acabou de chegar aqui? Muito prazer. Meu nome é Kim e você vai adorar esse canal. Então já se inscreve. Se você fizer alguma das coisas que eu ensinei nesse vídeo aqui, me marca no Instagram e coloca a hashtag Aprendi com a Kim". Eu sempre tô de olho lá, ó. É isso, né? Vamos nessa. Aquela calça preta sem graça que você tem tá, né? Que todo mundo olha Que ninguém repara nela Ela tá triste de ser uma calça tão chata Vamos fazer uns detalhes na barra dela Pra ficar tchan Vamos. Peguei umas esponjinhas dessa de lavar louça e algumas tintas de cor de galáxia, já que minha calça é preta. Comecei com o roxo, porque é o padrão que eu sempre gosto de começar os meus desenhos de galáxia. Foi o que eu treinei várias vezes e saiu melhor. E dou apertadinhas ali, ó, com a esponjinha de lavar louça, em várias partes. Eu tô fazendo meio que só na barra, abaixo baixo do joelho da calça, mas você pode fazer na calça inteira, se você quiser. E eu vou fazendo pequenas como é que eu posso dizer? É aleatório, é aleatório. Lugares que eu acho que fica legal, eu coloco bastante roxo. Quando eu achar que tá bom de roxo, eu começo com o rosa. O rosa eu sempre coloco meio que perto do roxo. Assim, uma cor vai criar um degradê na outra. Claro que vai ter partes que vai ser só roxo e vai ter parte que vai ser só rosa. Mas entre elas fica um efeito bem legal. Pega um azul escuro também, mas pode ser um azul claro, pode ser um laranja. Aí você vai criar a tonalidade da sua galáxia, entendeu? E também passei lá junto com as cores, dando uma mescladinha também. Mas que também deixasse em evidência o azul sozinho. Depois disso, essa é a parte mais importante da galáxia, onde vai dar o tchan mesmo, que é o branco. O branco é muito essencial pra você fazer uma bela de uma galáxia. <risos> Eu coloco ele entre algumas partes, pra que fiquem umas partes bem brancas, e outras que ele mescle bem nas outras cores, porque fica muito legal. É importante fazer isso enquanto as tintas ainda estão molhadas. Quando você achar que a sua galáxia está ok, que tá tudo lindo, maravilhoso, que parece que você está olhando para um céu, faltam as estrelas. Então você vai pegar ou uma escova de dente, ou um pincelzinho de cerda dura, e vai abrindo o pincel assim, ó, pra que espinha bastante gotinha, ali, ó. E você pode colocar ele ali perto, dar uma apertadinha. Eu gosto de concentrar bastante estrela nas partes brancas e depois você vai abrindo a cerda dos pincéis pra espirrar bastante. Quando você achar que o seu céu já está estrelado o suficiente, você pode deixar assim ou você pode fazer alguns desenhos. Eu gosto de fazer umas estrelas mais brilhantes uns planetinhos com anéis eu acho que dá um charme bonitinho. Eu fiz isso dos dois lados e foi assim que ficou a minha calça. Tcharam! <risos> Essa não é uma customização. Essa é uma forma de você fazer o seu próprio cropped com apenas um pedaço de tecido e dois barbantes. Veja só. Eu pego uma régua, claro que eu tirei a medida em mim. Eu uso uma camiseta mais ou menos tamanho M. Se você usa P ou se você usa G, você vai aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, entendeu? Eu fiz uma linha de 30 centímetros para baixo do tecido e depois para cada um dos lados do tecido eu fiz mais 30 centímetros. Então ficou 60 cm de largura por 30 de altura. Na parte de cima, onde vai ser o pescoço, eu fiz 10 centímetros para um lado, 10 centímetros para o outro. Eu acho que isso vale pra todo mundo. E depois eu liguei o pontinho de cima com o pontinho de baixo ficando um desenho mais ou menos assim. Com a tesoura eu cortei o meu semi-triângulo certinho bem retinho. É importante vocês escolherem um tecido que não desfie porque senão você vai ter que fazer toda a barra dele. E eu acho que perde um pouco o efeito. Agora eu vou pegar dois cadarços, vou prender o cadarço no tecido pra que a cola quente não gruje no cadarço e ele consiga se movimentar ali certinho e cola com cola quente virando o tecido pra dentro. Faça a mesma coisa da parte de baixo Agora na parte do meio, entre o um tecido e o outro na lateral, você vai fazer uma fendinha Pra não mostrar as peitiolas, que é importante, né? Dá uma viradinha pra dentro e cola com cola quente mesmo. Cuidado pra não deixar cola quente visível, que aí fica estranho, entendeu? E se eu falar que já tá pronto, vocês acreditam? Pois é, tá pronto. É só você vestir e colocar com a roupa que você quiser. E não, você tem um cropped super, super estiloso. Quer dar um tapa no visu daquela sua camisa sem graça, que você coloca parece que tem 80 anos. Então, é muito fácil. Primeiro você vai fechar os botões dela e lá na parte da gola, você vai começar com o giz contornando ali a gola. Eu faço isso só pra ter uma noção mesmo da altura. Contorno a parte também da costura do ombro e também levo uma linha até metade do braço. Depois disso eu pego uma régua e faço uma linha reta ligando a metade do braço até os botões. Faço a mesma coisa do outro lado também com a régua, pra garantir que tudo vai ficar da mesma altura. E aí, ó, Arranco hum, esse pedaço com a tesoura Se você quiser depois, pode até dar uma desfiadinha Que dá um efeito bem legal Nessa parte reta que vai do braço até os botões Você vai fazer uma prensinha também Igual a gente fez lá no último item Também para não mostrar as peitiolas Olha só como a tia Kim cuida de vocês E ó, quando as suas amigas verem você com essa camisa super estilosa Elas não vão acreditar Só por essa dica rápida, eu já mereci o seu joinha Porque se você não deu ainda, meu, meu, dá logo, pô esse é o meu item favorito do dia, porque você vai novamente criar algo somente com tecidos. Então eu peguei dois tipos de tecido um pra ficar do lado de fora, então tem que ser um tecido bonito, e o outro pra ficar do lado de dentro então tem que ser um tecido resistente. Eu cortei o de fora um pouquinho maior que o de dentro coisa de um centímetro, e a parte das laterais eu virei pra dentro antes de grudar um tecido no outro. Tudo usando cola quente, mas se você quiser costurar, tudo bem. Peguei uma tira de um outro tecido, mas pode ser do mesmo, e virei as laterais pra dentro. A tira que eu usei tinha mais ou menos uns 10 centímetros mas você vai medir comparando com os o botão. Colei ela com cola quente os dois ladinhos ali no, na parte de dentro do tecido e aí sim eu passei cola quente grudando o tecido grosso no tecido fino parte das laterais você pode grudar eles, trazendo em direção ao tecido grosso, porque não vai ficar visível na hora de fazer a bolsa. Antes de fechar as laterais da minha bolsa, eu fiz uma medidinha, então eu já dobrei ele para cima e virei ele para baixo para ficar no formato da minha bolsa já, e fiz uma medidinha ali com giz branco para ver aonde eu poderia encaixar um bolsinho. Para fazer o bolsinho é muito simples gente, é só você pegar um quadradinho e grudar ele ali. Depois disso eu virei a bordinha que ficou do meu tecido maior para o meu tecido menor e colei com cola quente. E agora sim eu vou fechar a bolsa para finalizar Faço com a de laterais e levanto encaixando certinho No mesmo tamanho, ele vai ficar tipo um saquinho Esse saquinho você vai virar para baixo E vai costurar um botão ali Para você poder fechar a sua bolsa E pronto gente, você têm tem uma bolsa Uma clutch se você é chique Muito linda, muito maravilhosa você pode fazer vários modelos diferentes Com vários tecidos diferentes, com vários tipos de botões Do jeitinho que você quiser Sabe o que é mais legal? Eu usei os detalhes que eu tinha em casa e eu não gastei nadinha um beijo. Ué, ué. <risos> Tchau.